Olá, para ativar uma enquete, basta clicar primeiramente no cadeado para desbloquear a enquete e depois ativá-la, clicando neste ícone. Bom, é isso e obrigado!